Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos ver como convidar amigos no Game para aumentar o seu ganho. Vamos ver também como traduzir o Game do inglês para o português. Novamente, eu deixei o link do game no WhatsApp para algumas pessoas. Essas pessoas entraram no Game e algumas delas me perguntaram como que eu faço a tradução do inglês para o português e como que eu convido outras pessoas então nesse vídeo nós vamos estar vendo como convidar e como configurar o inglês para o português O não é um aplicativo que te paga enquanto você utiliza a sua internet no Facebook no YouTube no WhatsApp no Instagram no telegram no Kawai enquanto você está utilizando essas plataformas ele está te monetizando e quando você convida pessoas você recebe uma porcentagem se essas pessoas que você convidou convidarem outras pessoas, apenas ele que convidou é que vai receber. Você só recebe por quem entra através de você. É uma plataforma ótima, você não precisa fazer nada, apenas deixar o aplicativo ativado no seu aparelho e assim você vai estar ganhando enquanto você utiliza a sua internet, mesmo que seja de noite, se você estiver dormindo, se o aplicativo estiver rodando em segundo plano, você está ganhando. Então olha só, você vai entrar no aplicativo, no Roney Game, né? vai cair nessa página inicial você vai rolar até aqui embaixo aqui embaixo você vai ter isso aqui ó convidar amigos tá aí você convida você clica no botão quer dizer e sobe um pouco a tela vai abrir esse link aqui ó tem um link aqui embaixo tá vendo ó vai copiar com esse botãozinho azul você copia esse link tá bom aí você pode estar tá colando no WhatsApp no Facebook você vai mandar para os seus amigos e assim você vai convidar mais pessoas para dentro do aplicativo, tá bom? Quanto mais pessoas você convidar, mais você ganha. Você está ganhando é uma porcentagem em cima da movimentação dessas pessoas. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, aqui tem um maiszinho aqui, tá escrito mais. Tem três pontinhos aqui, olha só, escrito mais. Você clica nele. Aqui do, do meu, do outro lado aqui tem um botão escrito iniciar ou início. Então tem um mais aqui outro botãozinho escrito início ou iniciar tá você clica no botão de mais vai abrir essa tela aqui nessa tela vai ter esse botão aqui ó de configurar configurações você clica no configurações vai abrir isso aqui aí você deixa esses botões ligados ó compartilhar compartilha internet e ganha tem que deixar ligado se estiver desativado isso aqui você não ganha o ninguém não monetiza para você você liga deixa azulzinho volta tá aqui tá esse outro botão aqui, olha só, usar dados móveis, eu deixo desligado para usar apenas os dados da inter... do, do, do Wi-Fi apenas, não dados móveis do celular. Então eu deixo ele assim, desligado. Aí aqui embaixo você vai ter ó, é, definir limite de dados. Né? Se você quiser definir um limite de dados, tá? você vem aqui. Eu deixo ligado esse botão. Tá? É, não está não definido o meu limite de dados. Enquanto tiver dados, ele vai estar tá gerando aqui, tá? Aí depois tem aqui, ó, língua, você clica, onde está escrito língua, língua padrão. E aqui você clica em português Brasil, depois você confirma aqui nesse botão aqui, ó. Do meu lado aqui, confirmar, ó, desabilitar economia de bateria, você liga esse botão, liga esse botão aqui também, olha só, tá? E... Quando você entrar no link do Runegame Game, vai aparecer uma mensagem de alerta dizendo que pode ser perigoso você instalar. Essa mensagem é padrão, ela aparece mesmo, tá bom? Você pode instalar normalmente ele e assim que você instalar ele, você digitar o seu e-mail, né, fazer o seu perfil nele direitinho, tem um botão azul escrito assinar, você clica nele também, tem um botão verde para você reivindicar os seus cinco dólares, clica no botão verde reivindica seus cinco dólares para você já entrar já na plataforma já com os cinco dólares já tá pelo link que eu vou estar tá deixando aqui embaixo para você estar tá entrando na plataforma aqui no aplicativo e começar então a ter a sua internet já monetizada tá bom ele não vai te pedir acesso à câmera nem acesso a fotos nem acesso ao microfone a nada disso tá ok e você pode estar tá convidando aí amigos deixando em português após você ter habilitado ele tá após você ter entrado pelo link espero que esse vídeo tenha sido relevante para você sou o Gleison Santos canal método secundário se não for inscrito se inscreve compartilhe esse vídeo para que possa alcançar também outras pessoas Shalom, shalom, paz, amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo. Os caras trabalhando aqui na obra, tranquilo. Rapaz! <risos> Rapaz! Olha aí, olha! Hum, mano! Depois dessa, fica por aqui, esquece!